Fechei meus olhos pra ver meu interior Lembrei dos momentos difíceis que me fizeram crescer E tive que aprender Tudo na vida tem um preço a ser pago pra te fazer dar valor E se eu perdi o que eu tinha aquilo não era meu Coisas que não preciso pra viver Tente entender Você é ensinado a não ver o outro como Já vim comer esse cara tá de rose, Sua peita do Chicago incorporada aqui o Flow Derek Rose Mas você não entende, falou o Guns N' Roses Infelizmente agora tomo um shot aqui de dose Personalizo uma coach, entende eu sou um coach Mas pra rimar na gringa eu seria logo um gold Falei de Guns N Roses, aqui enfim O mês de novembro e hoje você cai perante a mim já que é novembro, cê chora mais do que novembro, Rain Entende o que eu vou falando? Aqui que cai, Gustavo tem a voz mais viciante Que o solo do Sweet Child of Mine Nossa, gente, que voz viciante, meu Deus! Temos resposta do outro lado, cacique na voz 30 segundos, solta nós! <risos> Eu sou novembro meu truto agora demorou só que eu vou te explicar uma fita aqui sem caô porque tá ligado truta? a toda rapa já pegou legal a rima mas sabe que outro bro já mandou só pra você pegar essa rima já faz de cota, todo mundo já mandou, cê sabe que isso é chatota porque cê fala que é gold, eu vou dizendo só pra você pegar que eu faço isso compreendendo, não é gold eu vou falando, rap louco, improvisando você não tá valendo nem a Prata que tá usando Só pra você entender Que agora eu vou falar Não preciso de prata nessa fita Pra explicar, pode já virar o beat Que eu vou continuar Seguindo aqui na cena, moleque Não vou parar, eu vou explicar Até porque você sabe, truta Sempre vou mandar ele pensar Acabar o beat, vou continuar Pode acabar o ar, pode acabar a sessão Pode acabar a batalha, eu não paro na emoção Toda rima que eu faço vem de dentro do coração passei sempre fazer o rap mostrando evolução Não é fala qualquer bosta, chega qualquer atacando Mas é sinceramente a ideia que tá passando Ou tipo a cara de trouxa que você tá mandando Pode até tentar rir, mas sabe que eu vou continuando Porque não importa, tá ligado que reporta Foda-se, porque do rap você não fechou a porta É isso, então temos resposta yeah. do outro lado para a gu Violentamente, 30 segundos yeah. Vai que vai, vai que vai, vai que vai yeah. Fechou a porta, pode passar, seu sequela você é falso, fecha a porta, Deus abre a janela Entende o que eu falo, aqui enfim Fala do cordão, o que você fez pra tá rimando tão ruim assim? Você era até melhor antigamente Mas você não usa a mente de forma usualmente Gradualmente você não está grato Infelizmente hoje é finalizado, faz com o coração, ó que fiasco Entende mano que agora com certeza sua cara de tacho Porque cê cai tipo uns persa tem asco Pode pá no seu peito e enfia um espeto de churrasco oh, oh.